Olá galera! Eu sou é o Meu primeiro vídeo do meu canal, uma espécie de canal entre aspas, porque meu canal foi expulso porque um hacker você não sabe dessa história mais mas nem quer saber. Então vamos seguir o vídeo. Mas já se inscreva no canal, ative, ative o sininho das notificações para você perder de novo. E ainda bem, Jesus, aleluia. Agora eu consegui acertar as notificações no Fábio, meu lá. Mas enfim, como eu vou jogar o Super Mario Kart 4 online no seu PC? Para fazer isso, você precisa ter um Har, 64 Plus, que está aqui na descrição, Mas enfim, você vai instalar, né, aqui, ó, todos os sites que eu pesquisar, vai estar no link da descrição, clique download, não perdeu o link, download, clique em download NetSense de Pop Plus, você vai instalar, mas, ah, tem um arquivo branco, então você vai baixar um arquivo também, tá na descrição, todos a revista que usar vai estar aqui na descrição Depois vai só clicar em baixar em WinRar. Você pode baixar tá 32 bits E depois Tem que baixar no MyMac 4 Que tá aqui na descrição Que dá um ron não tem vírus Tem que ficar baixa não tem vírus Mais um 100% Mas vamos lá Depois, depois você clica Em você aqui, nem né? Vai aparecer o livro do Inhar Se ele extrair aqui O structure, Acho que é isso Você vai extrair E você para pro seu local é. Aron Aron E o O 64 plus você é só um nexus 64 plus Tá O mas... um nexus 64 plus Aqui, né? sua pasta vou fazer é essa aqui Aqui, ó ah mas pô, mas só vem três arquivos como eu aqui. Então você cria uma nova pasta e coloca esses três arquivos nessa pasta. Mas eu não meio me, me de Super Mario 4 online. Vai emulador, 64. Depois você pode ajustar suas configurações, de sua preferência, de controles. Mas eu já, eu já fiz isso que eu já tem programa. Você faz assim, você tinge e tal. Tá, mas como que eu faço pra eu jogar no emulador? Vem sim, você vem, vem aqui no File, Open Rome ou abrir rom né? em por português, né? Porque é português, dá pra alterar, mas você onde altera. Você clica no SORROM, tá aqui, né? Na ROM. Você, quando extraiu, quando você extraiu a pasta será um que muito hard, vou mais de quatro. Você vai vir essa equipa aqui. Você se, linde, sonha, ele. se linde, sonha ele? Não se fala, mano. Meu Deus, mano. Eu, eu por tudo tá isso mano. pobre. Meu Deus, Mario. Por favor, não mantenha a diferença que está travado. Chalorei e Eu só vou mostrar pra vocês. Depois de abrir o regulador com a Arrow, você clica aqui, ó. Cliente. Nesse 4 x menos menos x64. Vem aqui, vai embaixo, né? Vai aqui, você vai embaixo. Clica aqui, ó. 4 x eu acho que vai pedir uma nova atualização, mas não precisa. Não sei o que você precisa. Depois clica aqui na application. Nem precisa clicar, né? Mas clica pra aqui, né? Tem que encher emulator. Depois clica aqui no segundo. O segundo tá tem que estar aberto com a arroz. Senão não vai funcionar. Como é inteira, cara. É segunda. É segunda, não. Isso não é hora de tu dormir. Isso é a hora pra tu. tu Tem espaço aqui, não. Agora é o Você clica aqui, ó. Em select. Se aparecer aqui, você não aparece... você, faz... você abre o emulador. E é on. Você clica em select. seu nome e personagem que em save e você vai entrar não sei save seu não conseguiu não consigo nem porque você uma bosta quando eu pensei uma bosta é porque ele é uma bosta um, um, um, um leite cocô mas isso foi é... o primeiro vídeo do canal espero que você tenha gostado não se esqueça de deixar seu like se inscrever no meu canal ativar o sininho das notificações porque senão vai Vai ter outro vídeo. E esse é o retorno do Luto Muitas 13. E tchau! Fui!